Olá, você já ouviu falar de espírito de manada ou efeito manada? Talvez você não tenha conhecimento do conceito abstrato, mas na prática saiba exatamente do que se trata. Infelizmente, não nos damos a reflexão sobre quem somos e em virtude disso e da nossa materialidade, nos tornamos seres inertes e resistentes, que por não desenvolver uma identidade, não pensar sobre quem somos, somos pensados pelas massas. Não criamos ideias, nem mesmo as opiniões que pensamos ter são de fato nossas. Em sua maioria, essas opiniões que pensamos ser nossas são, na verdade, do meio no qual estamos inseridos. Tendemos a lei do menor esforço e isso nos leva ao lugar de conforto, mantendo a inércia e a resistência que caracterizam a natureza física. Esse estado de letargia nos leva a seguir as massas. Noutras palavras, nos levam a buscar no meio externo que uh, estamos inseridos os modismos, as conveniências e os padrões. Como no estouro de uma manada, no qual um ser toma a dianteira e todos os demais o seguem. Né? Uh, quando uh, toda a manada segue o mais forte que está à frente do grupo, mesmo sem saber para onde se vai, nós aderimos às convergências e não refletimos se elas nos conduzem ou não para o nosso ideal humano. Esse fenômeno é o que nós podemos chamar de espírito de manada. Se todos estiverem indo numa mesma direção, tome cuidado, pare e reflita. Não há muita inteligência nas unanimidades. Pense nisso.